Olá, Fabio aqui, canal do lado de cá. Vim fazer um vídeo rapidinho pra você sobre essa tensão Estados Unidos e Coreia do Norte, porque tem gente me mandando mensagem perguntando como que tá a guerra aqui. Porque é lógico, né? A televisão brasileira sabe muito bem como dramatizar toda e qualquer situação. Mas isso é a cultura da novela, né? Então eu vou tentar explicar pra vocês, porque aqui a vida tá normal. Mas, tipo, a gente assiste televisão, a gente sabe o que está acontecendo, mas ninguém está saindo com medo, cri... construindo buraco embaixo da terra para poder se proteger de bomba, não, tá? Então, eu vou explicar para você uh, o perigo, eu vou explicar para você mais ou menos o que aconteceu, e eu vou explicar para você uh, o perigo que a gente, aqui na costa leste dos Estados Unidos, sofre. É por isso que eu trouxe esse mapa aqui, tá? Então, não é aula de geografia, vai ser um negócio bem rápido mesmo para você ter uma ideia, no contexto global, do que está acontecendo. <risos> Bom, se você... Nossa, babei. Se você não sabe o que está acontecendo, uh, o, o Kim Jong-un, lá da, da Coreia do Norte, ele quebrou o acordo que ele tinha lá de mísseis nucleares e começou a testar um monte de mísseis nuclear, e os Estados Unidos não gostou, repreendeu ele, ele cagou e andou para os Estados Unidos, foi lá e testou mais ainda. Os Estados Unidos começou a pegar avião militar e juntou ali com a Coreia do Sul, começou a fazer treinamento militar perto da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ficou puta da vida, começou a testar mais míssil ainda, cada vez chegando mais longe. Ah, teve um que chegou até perto do Japão, já mostro para vocês onde está ali. E daí o Trump foi na reunião das Nações Unidas e falou para todo mundo assim, ó. esse problema da Coreia do Norte tinha que ter sido resolvido no governo Obama. Na verdade, ele nem falou falou o problema da Coreia do Norte. Ele falou assim: que. Ele falou exatamente assim. Uma pessoa não pode sair por aí soltando um míssel a torto e direito. Esse homenzinho do foguete, ele falou bem assim, chamou o cara de homenzinho do foguete, deveria ter sido um, lidado no, no governo Obama. Mas se o governo Obama não tomou conta disso, eu vou fazer. Daí o Kim Jong-un ficou puto da vida, foi e fez um vídeo-resposta. Parece. Parece uh, história de Treca mas não é. Fez um vídeo de resposta e mostrou pra todo mundo em praça pública na Coreia do Norte, falando assim, ó, o Trump é um louco desvairado e eu vou, eu vou lidar com ele com fogo. Eu vou cuidar dele com fogo. Daí, o que que acontece? O Trump, puto da vida, fez o que todo youtuber sabe fazer. Foi no Twitter e chamou o cara da Coreia do Norte de louco. Falou assim, ó, esse cara é, lo é um louco desvairado e, e a gente vai tomar conta dele. Daí, o, o, no dia seguinte, o cara que representa a Coreia do Norte na, nas Nações Unidas foi lá e falou assim, ó, já que os Estados Unidos declarou guerra contra a Coreia do Norte, a gente não tem como evitar derrubar todos os aviões militares que passar perto da Coreia do Norte. Nem precisa estar no espaço aéreo da Coreia do Norte. Mesmo que esteja em águas internacionais, eles prometeram que vão derrubar. Daí o Trump, de novo, foi no Twitter e falou assim, ó, se o que o cara da Coreia... Da, das Nações Unidas, falou, representa mesmo o pensamento do homenzinho do foguete? De novo, ele deu aquela cutucada, né? Que ele sabe dar. Representa mesmo o pensamento do homenzinho do foguete? Então não vai... a Coreia do Norte não vai durar muito tempo. E foi aí que começou o rolo todo, tá? E daí o pessoal começou a me ligar perguntando: Fábio, você tá em perigo? Como que é. A... Que, que tá acontecendo aí? O exército tá na rua? Como que tá a guerra? Você tem onde se esconder? Teve gente da minha família que perguntou se eu tenho de, de, dinheiro suficiente para viajar para o Brasil às pressas. Teve gente que serviu comigo na aeronáutica no Brasil perguntando se eu vou lutar pelos Estados Unidos na, na, na guerra. Teve gente que perguntou uh, se eu posso levar minha filha para os Estados Unidos, se eu já providenciei o visto das pessoas que eu gosto. Cara, teve o Brasil, o pessoal do Brasil acha que, sei lá, que o canhão tá na rua. Tem um canhão ali perto. Ó. ah, tá Não, não é um canhão. Então, é... É um canhão, mas um canhão diferente. Então, não é bem assim que está acontecendo. Deixa eu explicar para vocês. Ó. Esse verdão aqui, tá vendo? Não sei se dá para ver que deve estar tá meio uh, nublado. lado, não. Borrado aí na tela. Mas esse verdão aqui é os Estados Unidos. Esse daqui também, tá? Aqui é o Alasca. A Coreia do Norte é... Não é esse rosa aqui não. Esse rosa aqui é a China. A Coreia do Norte é esse verdinho aqui no cantinho. Se os Estados Unidos fosse minha mão, a Coreia do Norte é a pontinha da minha unha, tá? A Coreia do Norte é, menor, é do tamanho da Flórida, para você ter uma ideia, um pouquinho menor até. Então, Coreia do Norte, Estados Unidos. É meio que um pincher brigando com, com um pitbull aqui, né? mas vamos fingir. O problema nem é esse, porque o problema é que a Coreia do Norte faz fronteira com a China, e a China é aliada da Coreia do Norte, apesar que agora eles estão meio que brigados. A Rússia também é aliada da Coreia do Norte, então, mas a Rússia nem tem, nem tem se pronunciado. Então, se a Rússia e a China decidirem ajudar a Coreia do Norte, daí a gente tá fudido. Tá? Mas, por enquanto, parece que não vai ajudar. Por enquanto, acho que a briga é aqui. A China se pronunciou há algumas semanas atrás: falou assim, ó. Se os Estados Unidos der o primeiro soco, a gente vai ajudar a Coreia do Norte a se defender. Só que se a Coreia do Norte provocar e atacar primeiro, a gente não vai fazer nada. Então, tá, tá nesse patamar aí. A China já falou a posição deles. A Rússia não falou nada ainda. Mas, vamos lá. Se a Coreia do Norte tentar atacar os Estados Unidos... Porque eles falaram que tem míssil sim, que consegue chegar no território americano, no solo americano. Solo americano, na terra, onde a gente pisa, tá? Então, se a Coreia do Norte tentar atacar os Estados Unidos, qual é, quais são as probabilidades? Tem, tem perigo aqui em Nova York? Tem perigo em Boston? Tem perigo em Maryland? Tem perigo na Flórida? Perigo tem em todo lugar, mas tem muito menos perigo... Muito menos? Tem menos perigo do que nos outros áreas dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Coreia do Norte está aqui... Nova York, Flórida, Maryland, está tudo aqui desse lado. Tá? Então, para Coreia do Norte atacar qualquer estado da costa leste, eles têm que ou atacar daquele lado, porque lembra que o, o mapa né, ele é o globo, né, é redondo. Então, ele tem que atacar daquele lado, sair lá do, do lado de lá e vir aqui, igual era antigamente no Windows, que a setinha saía daquele lado e vinha para cá. Então, vai para aquele lado, aparece aqui, vai ter que passar pelos Estados Unidos inteiro para poder chegar aqui em Nova York ou qualquer cidade do leste. E se errar, cai no oceano. Tá? Então, o ataque seria do Pacífico. Né? Ah, então, ou eles poderiam tentar, se ele for maluco o suficiente, tentar atacar os Estados Unidos por cima da Europa. Por cima da, da Ásia, da Europa, aqui da África, até chegar nos Estados Unidos. Que eu acho que ele não tem tecnologia para isso. Mas, né... É uma possibilidade aí, bem remota. E se ele decidir atacar os Estados Unidos, agora com seriedade, se ele decidir atacar os Estados Unidos com um míssel, e quando ele fala para chegar no solo americano, provavelmente o que ele está falando é chegar no Alasco. O Alasco é a parte dos Estados Unidos mais próxima do da Coreia do Norte. Tá? E como a gente sabe, todo mundo que fez física no Brasil, na escola do Brasil, porque ensino é top, sabe que você nunca ataca em linha reta, né? Então, para ele conseguir atacar da Coreia do Norte até os Estados Unidos, ele teria que ir por cima, pelo Norte. Ele passa por cima e chega aqui. Então, o Alasca é o alvo mais provável para a Coreia do Norte nesse momento. Ah, daí tem aqui também a Califórnia, Nevada e, e os outros estados da costa oeste. Mas a costa leste, você vê aqui que não, não tem tanto perigo, né? Agora, que, que, quais são as outras opções? Outras opções é, os Estados Unidos têm embaixada em todo lugar. Os Estados Unidos têm base militar em todo lugar no mundo. Tem várias bases militares. O Japão é aliado dos Estados Unidos. Então, a Coreia do Norte pode, sim, atacar o Japão. Tá? E daí os Estados Unidos vai ter, que se, vai, ter, vai ter que intervir porque eles são aliados. A Coreia do Norte pode, esse pinguinho verde aqui, pode atacar a Coreia do Sul, que é esse pinguinho vermelho. Daí os Estados Unidos vai ter que Vai ter que ajudar, porque eles são aliados. Apesar que os Estados Unidos já têm armamento militar na Coreia do Sul, só esperando a Coreia do Norte, eles têm um, um armamento anti que que se a Coreia do Norte soltar qualquer míssil de long range, de longa distância, a Coreia do Sul tem capacidade... Os Estados Unidos, a base militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul, tem capacidade de derrubar. Uh, e o Japão também está tá uh, tomando essas precauções. Então, se você ver o um mapa aqui... As probabilidades de, da Coreia do Norte causar um estrago enorme nos Estados Unidos de imediato, tipo, de uma hora para outra, é muito pequena. Né? Pelo, pelo que eu tô vendo aqui. Sabe, até quando o Japão atacou os Estados Unidos, uh, foi Pearl Harbor, foi, foi um ataque do outro lado. Corrige-me se eu estiver falando um besteira, mas eu acho que foi um ataque do outro lado. Foi na Havaí, né? Então, é... Eu só queria mostrar para vocês, mais ou menos, esse mapa, pedir para vocês não ficarem tão preocupados, porque ah, não tem, não tem tanta, tanto perigo para a gente que está aqui na costa leste. Lógico que tem perigo para os Estados Unidos, mas eu acho que existem 50 estados, existem 50 estados, existe o Oceano Pacífico, mais 50 estados entre a Coreia do Norte e Nova York, a Coreia do Norte e Boston, Massachusetts, a Coreia do Norte e Flórida. Então, eu acho que o único perigo que a gente tem mesmo seria se fosse um ataque... Homegrown Attack. Que é um ataque que fosse criado de dentro para fora. Uma, tipo um ataque terrorista, né? Que, que é a única maneira que eles conseguiriam atacar aqui, Até porque todos os nossos, todas essas pessoas aqui são aliados nossos, né? Então, eu acho que se você assistiu o telejornal e você acha... Que... Ah, e outra coisa que eu queria falar aqui. Parece que a Rússia é longe dos Estados Unidos, né? Mas um fato interessante, bem interessante, é que esse pedacinho amarelo aqui também é a Rússia. Então, a Rússia ela é tipo 40 milhas do Alasca, se eu não me engano. Ou meio, talvez 80. Mas ela é pertinho do Alasca. Se tivesse uma ponte entre o Alasca e a Rússia, que tem um projeto querendo fazer uma ponte entre o Alasca e a Rússia, a Rússia acho que demoraria, provavelmente, umas duas horas para chegar do Alasca na Rússia de carro. Então, é, é bem pertinho, tá? Então, quando você vê essa distância aqui, se aqui, daqui até aqui, são... é, é bem pertinho, menos de 100 milhas, então, daqui, aqui também é bem pertinho. tá? Não precisa de muito, muito, muita distância, não. Mas é isso aí. Se você vê o Jornal do Brasil e você acha que a gente está sobre... como que fala? O Patriotic Act. A gente está com o um, um militarismo na rua, os canhões estão... Estão passando, tocando corneta mandando a gente voltar para dentro de casa, pedindo pra evacuar os Estados Unidos. Não é assim, galera. Tem uma briga acontecendo? Tem. O presidente Trump tá dando alfinetada no cara de bolacha lá? Tá. O cara de bolacha tá respondendo? Tá. Só que... E aí? O que você acha? Me deixa saber aqui nos comentários. O que você acha? Você acha que vai ter uma guerra? Você acha que... Se tiver uma guerra, eles vão atacar os Estados Unidos uh, direto? Ou você acha quais são os seus pensamentos? O que está passando aí no Brasil? Eu quero que você coloque no comentário aqui o que está passando aí no Brasil. O que, que a televisão está fazendo você acreditar? Porque é muito interessante isso. Eu quero saber. Esse eu, esse eu preciso disso. Coloca, por favor. Que eu quero saber o que está acontecendo aí no Brasil. O que, que vocês acreditam aí no Brasil. Tá bom? Muito obrigado por assistir. E até mais. Tchau.